Nossa, Ei! Duru Duru bá. Nossa, que Minha ver, eu Oi? <risos> que, que você falou? Hey monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou o Tabi Seiji. E vocês estão aqui no leite com biscoito Pra você que chegou agora, seja muito bem vindo E o mundo é nosso, a casa é nossa E aqui a gente faz o que a gente quiser O vídeo de hoje é mais um vídeo daquele mês especial seres mágicos Onde a gente tá mostrando tudo do mundo do outro lado Fadas, duendes, dragões e seres elementais Por isso eu estou usando esse meu dragão aqui Essa minha dragonesa linda Que está aqui enfeitando o meu pescoço Os dragões, eles são seres muito poderosos E protegem as bruxas desde muito tempo E existem várias mitologias por aí Então se você quer Quiser atrair o poder dos dragões para te proteger, esse é o tutorial certo para você. O bichinho de estimação cuidando da gente, protegendo a gente. E para você ter uma dragonesa dessa ou um dragão da cor, do jeito que você quiser para te proteger, para andar com você, tipo o melhor amigo te acompanhando por aí, você vai assistir esse vídeo até o final, certo? Então, confere o vídeo. Você vai precisar de contrapinos, pincéis, espátulas, tintas de cores variadas, uma base para unhas. E Durepox Para a Durepox funcionar, você tem que misturar em partes iguais as massas branca e cinza Até que elas fiquem homogêneas Com pedaços um pedaço de Durepox, eu faço um rolinho meio grosso Que vai ser o corpinho da nossa dragonesa Eu coloco duas coxinhas em uma das partes do rolinho, que vão servir para dar o formato dos olhos e da cabeça. E eu começo a pressionar com as espátulas para unir tudo isso. Eu faço três coxinhas um pouquinho mais alongadas para colocar na cabeça como se fossem chifres. Com uma tampinha de caneta, eu começo a pressionar pelo corpo do dragão para dar textura de escama. E no finalzinho do corpo do dragão, eu coloco um contrapino. Eu faço mais um rolinho com outro pedaço de durepox, que vai ser o corpinho da minha dragonesa. E nessa parte do corpo, eu adiciono uma quantidade de massa achatada, como se fossem asas. E coloco outro contrapino. Achato um pedacinho de durepox e corto em formato triangular para colocar na cauda do dragão. E uso a tampinha da caneta Bic para fazer texturas de escama por essa parte do corpo também. Eu coloco um outro chifrezinho na parte de cima da asa para dar um acabamento um pouco mais legal. Para fazer a asa, na verdade, é bem simples. É só você achatar um pedaço de durepox. Cortar as rebarbas com uma tesoura. E amassar ele como se fosse um pedaço de pano. E é só fixar no ladinho. Pronto, você tem uma asa. Eu espalho pelo corpo da minha dragonesa mais três chifres. E eu quero que essa minha dragonesa tenha um corpo de galáxia. Então eu começo a misturar cores roxas, azuis, brancas e pretas para dar esse degradê. Eu pego um pincel mais duro e molho na tinta branca e começo a espirrar pelo corpo do dragão para fazer as estrelinhas. E para finalizar e destacar os chifres, eu pinto todos eles de branco. Para o acabamento da minha dragonesa ficar ainda mais bonito, eu passo base de unha por toda a peça. E pra unir o corpinho com a cabeça, eu coloco um pedaço de corrente. E pronto! Agora é só você sair com o seu dragão por aí. Música Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é mais um daqueles vídeos especiais de seres do outro lado. Se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários qual a cor de dragão que você gostaria que te protegesse. Não esqueça de deixar o seu joinha, porque isso me incentiva muito a criar ainda mais pra vocês. Eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Até a próxima e falou!